O sindicato dos professores de Pernambuco vinculado à CTB se junta à alegria do conjunto dos trabalhadores em educação nas várias redes, da rede privada, da rede pública estadual e das redes municipais, nesse momento em que o governo do Estado lança a vacinação para o conjunto dos professores. Isso foi resultado da nossa luta e da sensibilidade daqueles que entendem e proteger a vida, garantir a vida, é o que é essencial nesse momento. Chapa 2. Sintep Livre.